Fala galera, por aqui eu, o professor Marcos Enes, mostrando a química com mais uma dica Enem. Se liga, na nossa dica de hoje nós vamos falar sobre as reações inorgânicas, mas no tocante às suas classificações. Se liga só, hein? O lance é o seguinte, galera: nós temos basicamente quatro tipos de reações inorgânicas. A mais famosa é a reação de síntese, que também pode ser chamada de reação de adição, que é quando você tem dois reagentes formando um único produto, beleza? Então, um exemplo a síntese da água. Se eu vou sintetizar a água, eu vou formar a água a partir de outros dois reagentes. Então, você combina hidrogênio e oxigênio formando água. Então, eu tenho dois reagentes formando um único produto. Beleza? Segunda classificação, reação de decomposição ou análise. Você vai ter um único reagente se transformando em dois ou mais produtos. Tudo bem? Então, eu tenho reagente C se transformando nos produtos A e B. É o inverso da síntese, tudo bem? A análise é o inverso da síntese. A decomposição é o inverso da adição, tudo bem? Beleza, então tem um reagente formando dois produtos. E aí um exemplo de uma reação muito famosa é a decomposição térmica do carbonato de cálcio, que a gente chama de calcinação. Uma reação que acontece muito, aí, aparece muito nos problemas de estequiometria, beleza? Então o carbonato de cálcio, ele vai ser, que triângulo é esse em cima da seta, mostrão? Isso aqui, galera, significa aquecimento, é um delta, beleza? Vou colocar aqui para você, ó, aquecimento, legal? Então você vai levar o carbonato de cálcio em fornos de altas temperaturas, vai colocar esse cara sendo submetido a uma quantidade grande de calor e ele vai se decompor em CaO, que é um pó muito branquinho e... CO2. Aqui esse pó também é branco, do carbonato de cálcio, só que ele é um branco meio desbotado, sabe qual é? Tipo aquela blusa branca velha. Então quando você aquece, o CO2 sai fora e aí fica só o óxido de cálcio branquinho, branquinho. E aí quando a amostra está pura, que a gente costuma dizer sem CO2, eu tenho só o CaO. Foi ou não foi? O CO2 foi todo eliminado pelo aquecimento. Então, calcinação, decomposição térmica do carbonato de cálcio. Anota aí, vale a pena botar essa reação no coração. E Vamos embora. Depois, simples troca e dupla troca. Simples troca também é conhecida como reação de deslocamento. O que acontece aqui? Você tem um reagente AB e um outro reagente C. O que vai acontecer aqui é, ou o cátion do AB ou o ânion do AB vão ser substituídos por esse elemento químico aqui. Então aqui no caso, eu quis que o B fosse substituído pelo C. Então o C entra aqui ó, e o B sai fora. O que a gente tem é uma troca de apenas um dos elementos, sacou? O C passa a estar ligado ao A e o B fica sozinho. Uma reação muito comum é a reação que acontece entre metais que se oxidam facilmente e ácidos fortes o lance é o seguinte, zinco HCl é reação clássica pra caramba quando você tem zinco metálico e coloca uma placa de zinco dentro de uma solução de ácido clorídrico concentrado o que vai acontecer é o seguinte, o zinco vai ser oxidado, ele vai ser atacado pelo ácido clorídrico e aí você vai ver na placa de zinco bolhas saindo, bolhas de gás saindo essa bolha, essas bolhas, na verdade, são um sinal de que você está formando hidrogênio gasoso, são indício de formação de um produto gasoso, tudo bem? Então o lance é o seguinte: aqui ó, o zinco seria a minha espécie C, que está sozinha. O HCl seria o AB, tudo bem? Então o que acontece? O Cl ele vai se ligar ao zinco. E o hidrogênio? O hidrogênio vai ficar sozinho, formando o hidrogênio gasoso, tudo bem? Então eu forma o cloreto de zinco mais. Hidrogênio gasoso. Eu tenho AB mais C formando AC mais B. Tudo bem? Tranquilo? Mole, né? Show de bola! Galera, o lance é o seguinte: última reação aqui, dupla troca. Dupla troca, a gente está muito acostumado em falar de reações ácido-base, reações de neutralização. São as reações de dupla troca mais famosas. E a reação de neutralização ácido-base mais famosa de todas é a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Aqui, galera, na dupla troca, diferente da simples troca, eu vou ter uma permuta. Beleza? Eu vou ter uma permutação do cátion de uma espécie com o cátion da outra. Do ânion de uma espécie com o ânion da outra. Então vai trocar tudo. É como se eu tivesse aqui. ó Pilo preto e pilo azul. Eu boto a tampa do preto no azul e a tampa do azul no Pilo preto Se ligou? Então eu vou ter uma troca total. Se liga. Aqui eu tenho o HCl, o cátion é o H+, o ânion é o Cl- correto? No NaOH o cátion é o Na+, e o ânion é o H-. Então quando rola essa troca, o cátion do ácido vai se ligar com o ânion da base. Tá lá, ó. Cátion do ácido com o ânion da base. H com OH eu formei a molécula de água. Beleza? Agora Cl com Na, quando eu junto o cloro com o sódio eu vou formar o sal. Cl com Na aqui. O cátion da base com o ânion do ácido eu formo o sal. Então ácido mais base dá sempre sal mais água. E aí para enxergar aqui de maneira mais fácil para ficar mais simples é essa sua visualização da água, você pode também ser muito utilizado na orgânica. A água você pode escrevê-la como H OH Beleza? Isso ajuda bastante a sua visualização. Tranquilo? Então, esses são os quatro tipos de reações e suas respectivas classificações. Aquele espaço para você tirar seu print. Printa aí. Printou? Beleza! Galera, mais uma vez um prazer enorme estar aqui. Não se esqueçam de continuar acessando a nossa plataforma Bioexplica, de se inscrever no meu Instagram, o Monstrão da Química. E, claro, continuar assistindo nossas aulas aqui, porque a nossa vontade, a nossa maior. Vontade, nosso maior objetivo, o nosso maior sonho é continuar te ajudando a obter a sua tão sonhada aprovação. Ele seja numa prova, num concurso, no Enem, na faculdade que você quer. Enfim, a gente quer que você tenha sucesso e mais, que você seja feliz. Um beijo grande, até a próxima. Valeu!